Proporcionamos aqui um espaço de conversas e trocas de ideias, através de entrevistas com os palestrantes dos temas emergentes e outros convidados. Hoje a nossa conversa é com as professoras do Centro de Educação da UFSM, professora Débora Ortiz de Leão e professora Helenise Sangoy Antunes. Sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindas, professoras. E nós temos uma pergunta inicial que fizemos em todos os programas, que é o nome do nosso programa. Então, a nossa pergunta inicial, vou começar com a professora Helenise. Professora Helenise, o que que te move? Um, em primeiro, primeiro lugar, boa noite, né? Um, com muita alegria de estar aqui hoje e partilhando esse espaço, né, junto à colega e companheira de, de, de grupo de pesquisa, professora Débora Otis de Leão, e os colegas também aqui que se fazem presentes aqui no estúdio. Então, o que, que me move, né? A educação pública e, e, e a área da alfabetização. Então, é algo assim que desde. Eu era muito jovem né, quando eu me decidi a ser professora. E, e, e por que ser professora? Né? Por dar a oportunidade das pessoas aprender a ler e escrever. Então, eu penso que isso é fundamental. No sentido de que a pessoa, quando ela abre né, as possibilidades de, de poder entender o que, de fato, ela está lendo, em que mundo ela está, a, a, a essas circunstâncias que nos movimenta enquanto pessoas, enquanto seres humanos dentro desse planeta, é fundamental. E a escola pública oportuniza esse grande espaço, né? Esse espaço de convivência dos diferentes, das pessoas que, que, que, que, que tu aprende a conviver no dia a dia, que tu aprende a aceitar e, e perceber essas, essas diferenças, não como obstáculos de convivência, mas sim como estratégias, né? Então, vim depois dessa minha, minha caminhada. Eu vim para a universidade. E, e ao vir aqui, dentro de uma universidade pública também. E hoje, e, hoje, uma das coisas que me movimenta muito é também a defesa dessa universidade. É não aceitar esse, esse contingenciamento que está sendo feito dentro das nossas universidades públicas, dentro do país inteiro, porque ela está segregando sonhos, ela está impedindo que aquele jovem que aprendeu a ler e escrever na escola pública, que chegou aqui na universidade com sonhos, com desejos, com vontade de se realizar, está sendo impedido em função dessa precarização progressiva. E se a gente uh, puder observar, assim dos 10 anos para cá, a gente foi sentindo esses cortes até chegar ao limite que nós chegamos hoje, botando em risco o funcionamento da nossa universidade. Então, lutar pela educação pública, lutar pela escola pública, lutar para que todos os nossos estudantes possam ter o acesso é, a essas possibilidades. É uma coisa que me move muito, que me movimenta, que faz com que eu levante todos os dias da manhã com motivação para vir para a universidade, para trabalhar, para trabalhar nas salas de aula e, e acreditar nessas possibilidades de mudança que a gente sabe que estão dentro da gente, de todos nós, mas que precisa de, de dar oportunidade. Lindo. E que a escola pública oportuniza isso e que a universidade pública oportuniza também. Muito lindo. Professora Débora, o que que lhe move? Boa noite a todos, a todas. É, boa noite também aqui, o pessoal do estúdio. É, a, o que me move mesmo é esse trabalho que a gente desenvolve procurando ensinar as novas gerações. É, desde a educação básica até o ensino superior. O nosso compromisso, é, enquanto professoras, né, em, em virtude da nossa formação também, né, é, é no sentido de... E emancipar esses, esses sujeitos. E, como a colega Elenise falou, partimos, então, desse processo de alfabetização. Porque ali a gente entende que as pessoas se apropriam né, dessa cultura escrita e podem, então, também eh, desejar chegar a uma universidade pública, porque eh, se não houver esse trabalho na alfabetização, lá na escola básica, também não chega aqui. E aqui na universidade me move muito o trabalho com o ensino, que eu acho importantíssimo, né? e com a pesquisa e a extensão. Trabalhando juntas, eu, Helenise, com a pesquisa e a extensão. E o ensino, nós trabalhamos em áreas um pouco diferentes. Né? Eu trabalho mais com as áreas de políticas públicas e a Helenise trabalha mais com a área de, de alfabetização propriamente dita. Então, nós compusemos uma parceria, né? e isso nos move também o um trabalho coletivo, um trabalho de parceria assim, que tem dado resultado de alguns anos. Muito bem. É, professora Débora, nós sempre gostamos que as pessoas se autodefinam. Quem é Débora? Então, a Débora é uma pedagoga é, que tem muito orgulho de ser pedagoga, é, sempre falo isso para os meus alunos também. Trabalho no curso de pedagogia, trabalho com formação de outros profissionais também, mas com orgulho da, da, da carreira que eu escolhi, né? dessa, dessa área que eu escolhi, que eu considero uma das áreas mais importantes. Porque, de fato, nós trabalhamos com a formação das crianças, com a formação dos jovens. Né? então a Débora é, é essa pessoa também orgulhosa dessa, dessa escolha. Também a Débora é uma mãe, que hoje tem um filho jovem, né? é, também em formação, curso de jornalismo, também me orgulha muito, né? apesar de que ele também enfrenta hoje um, um processo assim, de identidade bastante complexo, em virtude dos ataques, que a própria área vem, vem recebendo. Mas, fundamentalmente, a Débora é uma pesquisadora, uma estudiosa, uma professora, que trabalha muito por essa universidade pública e que está sempre disposta a também defendê-la como uma universidade de valor. Muito então, bem, estamos juntos nessa luta, né, a professora Débora, a professora Elinize, né, de longa data em diferentes frentes, né, mas sempre com o mesmo objetivo. Professora Helenise, quem é Helenise? É, Helenise uh, é filha, é mãe, é esposa e pesquisadora, professora e também gestora, né? Fui gestora por um bom período da minha história de vida. E, e nessa caminhada uh, eu fico pensando assim e vivo, né? Esses papéis assim com muita intensidade, né? Porque uh, também sou tia, né? Tem uma, tem essa possibilidade, né, Clayton? Nessa né, de ter um de ter essa convivência também com crianças pequenas, de pequena idade. Eu tenho, a, eu já tenho uma sobrinha neta, né, de 5 de, de aninhos. Eu tenho um filho adolescente, né, que, que tem 19 anos, que está aqui no curso de engenharia civil dessa universidade. E tem uma filha né, de 11 anos que está ainda uh, no, no ensino, está uh, tá no, no sexto ano, a Rafaela e o Rodrigo. Né? Tem um esposo, Marcos Vaguetti, que está aqui no, na, na engenharia civil, chefe do departamento, também experimentando né, por sete anos essa função de gestor, também pesquisador e... Mas, e, mas, de todos esses papéis né, que, eu, que eu enfrento, que eu vivo, que, que me desafia a conciliar a minha carreira de, de pesquisadora, professora, é, com esses, esses inúmeros papéis que todos nós desempenhamos dentro da nossa vida privada, eu acho que a, a questão mais desafiante é fazer tudo isso com amor. Uhum. É, se, se tiver uma palavra para definir a professora Helenise, Amor à educação, amor à profissão, amor à escola pública, amor à alfabetização. E esse amor, esse amor às pessoas uh, que, que me movimenta. E de forma muito idealista também, porque eu, eu acredito que, que, que o que o está dado no mundo não é, o, não é isso que a gente gostaria de ter como humanidade. Eu não, eu não aceito como resposta a violência, o descaso à escola pública, o descaso à universidade pública, o descaso em relação à saúde. Essa, essa inquietação dentro de mim é muito grande. Essa inconformidade, inconformada com as questões dadas, inconformada com a violência, inconformada com o descaso de seres humanos que estão perdendo a vida a cada instante. Nesse instante, perdemos vidas por negligência, por abandono, por violência e essa inquietação que também me define. Da mesma forma, a busca por uma sociedade pacífica. Não consigo entender, em pleno 2022, uma guerra que assola a Europa, que assola a África. Não tem continente desse país que não esteja em conflito. Ou conflito nas ruas, ou conflito armado, financiado por grandes potências mundiais que têm prazer de ver a carnificina por, em função de, de problemas de toda ordem. Principalmente, uh, principalmente por, por essas questões, assim, né? Por, por ambição, por ambição a qualquer preço, por, por poder econômico, social e cultural, né? Então, eu fico pensando assim, ó, que eu, que eu uh, a Helenise é isso, né essa força, essa vontade, esse desejo de ver mudanças, transformações, apaixonada pela profissão que eu escolhi, da mesma forma apaixonada pelos amigos né? que a gente vai conquistando ao longo da vida e é muito apaixonada pela família. Porque se tem um núcleo importante que dá toda a força aí à vida da gente, é a família. né Família é algo importante na vida da gente, assim como os amigos, e gostar do que a gente faz. E se a gente conseguir amar ainda essa profissão, ainda mais vontade a gente tem de estar aqui. Muito bem. Professora Helenise e professora Débora, vocês participam do projeto Alfabetização em Rede, uma investigação sobre o ensino remoto da alfabetização na pandemia de Covid-19 e da recepção da Política Nacional de Alfabetização, PNA, pelos docentes da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Esse projeto de âmbito nacional envolve 29 universidades e em torno de 117 pesquisadora, pesquisadoras. Uh, gostaríamos que vocês falassem um pouco dessa participação, um, um pouquinho desse projeto... É, é, eu, eu, assim, ó, em função da, da, do trabalho que nós desenvolvemos junto ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, nós, tínhamos uma re, nós temos uma rede de alfabetizadores que envolve né, o Rio Grande do Sul como um todo. Essa rede nos levou ao convite pela professora coordenadora desse projeto, a professora doutora Maria do Socorro Alencar Nunes Macedo, da Universidade Federal de São João del Rey, a participar desse grupo. De um grupo que envolveu né, um número significativo de universidades públicas, em torno de 28 universidades públicas e 117 pesquisadores dessas universidades. E aí, a qual foi a primeira ideia que nós construímos junto ao grupo, que se pudesse ocupar essa rede de contatos que nós construímos ao longo da feitura desse trabalho. E aí foi feito um primeiro... Uh, uh, um, a partir do Google Forms, né? foi aplicado online de julho a setembro de 2020, em plena pandemia, nós estávamos aplicando esses formulários para poder mapear esses dados e poder construir... Esse trabalho que nos, que nos envolveu e nos motivou. Mas foi. A, a, a gente tem aqui que agradecer muito né, a participação dessa rede, uh, que no, no, não só envolveu aqui, né, o Rio Grande do Sul, mas envolveu o Brasil inteiro. E aí eu passo então agora para a professora. Débora, né? Para contar um pouquinho dessa de, de primeira forma, essa, esse primeiro formulário, ele nos ajudou a trazer o perfil profissional geral dos docentes que estavam trabalhando nesse período da pandemia. E o segundo bloco eu passo então para a professora Débora explicar um pouquinho. Então, como a Helenise a, a já mencionou, é, foi a partir dessa rede, então, que se organizar, nós nos organizamos, porque cada estado, cada região também tinha a sua rede. Então, essas 28 universidades são do Brasil inteiro. Cada estado, cada universidade com seus pesquisadores. E nos comunicávamos inicialmente via WhatsApp. Ali que surgiu o convite. A partir dali, nos organizamos em reuniões. Então, durante o ano de 2020, nós nos reuníamos via Google Meet para preparar esse instrumento. Então, foi um, por isso que chamamos coletivo, né, o coletivo alfabetização em rede. Porque cada questão, cada pergunta desse, desse formulário Google Forms, ele foi pensado por cada uma dessas professoras. Então, não foi um trabalho da professora Tal, da professora Helenise, foi um trabalho realmente coletivo e levou um certo tempo, né? Mas cada uma colaborou com a sua área também. Então, a partir dali, como já a Helenise colocou, né? nós tínhamos, no primeiro momento, a intenção de, de estudar esse perfil desses profissionais que estavam alfabetizando na pandemia. Né? E nós queríamos saber ali uh, que, que, que idade eram essas professoras, uh, uh, qual era o perfil né, econômico dessas professoras, uh, qual era a relação delas também com as tecnologias, enfim, nós fomos perguntando coisas dessa natureza. Depois, no segundo bloco, é que começamos a perguntar, então, sobre o ensino remoto, o ERE, que a gente chama ERE, né? o ensino remoto, como é que as professoras estavam fazendo para se organizar, para alfabetizar no ensino remoto, que era esse o foco da pesquisa. Nós queríamos acompanhar, porque agora nós vamos ver pesquisas que decorrem da pandemia. Nós não, nós queríamos ver como é que elas iam se organizando na pandemia. Porque houve uma mudança muito severa. No processo de alfabetização, né? Vocês é, sabem que alfabetizar exige uma relação próxima, né? E que, então, naquele momento foi impossibilitada devido ao isolamento social. E as professoras se organizaram como? Então, nós queríamos ver exatamente isso e compreender as práticas docentes no ensino remoto e as condições que elas ocorreram. Esse era o objetivo desse, desse projeto de pesquisa. Né? É, então, muitas coisas a gente percebeu ali, por exemplo, o uso das, das tecnologias digitais, né? o papel dos gestores, a relação com a família, a, a ausência de financiamento... E, e as políticas é, para esse ensino emergencial, aí, ensino remoto. Uh, o contraste também entre as escolas uh, uh, urbanas e as escolas rurais, porque tudo dependia de, de tecnologia, de internet. Né? Uh, também os recursos pedagógicos que elas utilizavam. O papel do livro didático também nessa hora, como é que elas elas utilizaram, se utilizavam, né? e o sentimento das professoras também com relação a aquele momento. Porque se afastar das turmas, né? atender as turmas é, de uma outra forma, com, com que tecnologias? Né? Então eu passo para a professora Lenise também para ela complementar esses, esses resultados, esses dados aqui. E na divulgação, além dessa rede né do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, a gente contou muito com a colaboração em, em alguns estados eh, e municípios da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a UNIME e também das Secretarias de Educação e das redes de professoras alfabetizadoras já instituídas no país a partir do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Então, foi, um, foi uma grande união que envolveu... Uh, Sida e Clayton, em torno de 14.735 docentes respondentes, né? Então, deu para a gente poder ver de fato, né, o que foi ser alfabetizador na pandemia no Brasil, nesse período. A gente conseguiu essa radiografia em função desse trabalho pioneiro que a gente se envolveu enquanto Universidade né, Federal de Santa Maria. Centro de Educação, com a nossa colaboração, em função dessa experiência, né, e do nosso grupo de pesquisa, que é o grupo de estudos e pesquisa sobre formação inicial, continuada e alfabetização, que nos deu apoio, né, para esse, para essa participação. Essa pesquisa, assim, ó, vocês constataram que é possível alfabetizar de forma remota? Não. Em, momento, em, todos os, em todos os dados que a gente conseguiu sistematizar, nessa pesquisa, mostrou-se no Brasil inteiro a impossibilidade de alfabetização remota. Porque eu fico imaginando, assim, eu trabalhei muito tempo com alfabetização, né? fui alfabetizadora por muito tempo, tanto de criança como de adultos. E eu fico imaginando como foi esse processo e como as tecnologias auxiliaram, porque a alfabetização é o contato, né? é a interação, é a socialização e de forma remota. Sim. Então, uma das constatações e conclusões da pesquisa, exatamente isso que a Elenice colocou, é que não se alfabetiza crianças à distância. Até até conseguimos, então, aqui os dados da pesquisa apontam também, é, que, que um, tivemos um sucesso em que 70% a 80% das crianças mantiveram-se conectadas à escola. E é um bom dado. Com todos os esforços, que a gente chama de esforços hercúleos, das professoras e das famílias porque quem de fato manteve foi as, foram as professoras os professores das escolas eles compraram computadores eles aumentaram a velocidade da sua internet eles arrumaram espaços dentro das suas casas para dar aulas para as crianças eles organizaram a sua rotina para dar conta das tarefas domésticas com seus filhos dentro de casa uhum. e atendendo os, os, as crianças uh, conectadas uhum. à, à internet. E ainda tiveram que lidar com os chamados desconectados, Sim. que eram aqueles que não tinham... Nada. Não tinha internet, não tinha acesso, não podiam levar até a escola, não tinham como... Então, esses, elas enviavam trabalhos para as crianças, enviavam atividades impressas. Com essas, eles ressignificaram os livros didáticos, porque era o recurso que elas tinham para mantê-los conectados. Mas, respondendo, então, novamente a pergunta... É, a alfabetização ficou, sim, prejudicada nesse processo, porque precisa do contato, da oralidade, da leitura, da fono, fonológica também, da, da expressão né, para compreender o sistema de escrita. E isso até linha... Pouco ajudou. Uhum. Tivemos, né? Eu, eu tive, a gente... É, porque junto com esse trabalho que nós fazíamos, né? Acompanhando né, o Brasil inteiro, é, eu, eu acompanhei turmas de alfabetização porque eu sou orientadora de estágio. Então, a gente acompanhou na pandemia esse trabalho. E aí, você vai me perguntar assim, Cida, né? Clayton, teve crianças que se alfabetizaram? Sim, a gente viu. Mas eram crianças que estavam em situações de famílias com um grande aparato tecnológico, tinha apoio de um adulto para ajudar... Nessa conexão com a professora. E no primeiro ano da pandemia, essa professora alfabetizadora tinha mantido contato com essas crianças. Então, ela tinha um vínculo. Diferente hum. do segundo ano da pandemia, que a situação agravou muito. Porque nem as crianças, nem as professoras tiveram contato hum. nesse primeiro momento. Então, a gente teve aqui em Santa Maria, sim se nós pegarmos, vamos falar aqui da nossa cidade. Eu acompanhei situações de, de, de poder a, acompanhar crianças que se alfabetizaram na época da pandemia. Mas eram professoras alfabetizadoras com muita experiência, que conheciam muito a realidade daqueles alunos e que elas tinham uma metodologia de trabalho muito rica, muito diversa, que ajudou muito. E, mas era uma situação assim, ó, muito singular, muito singular, ao ponto da gente colocar assim, ó, uh, nos dados do, da pesquisa, né, para 44,6% o ensino remoto é considerado uma boa solução para os problemas da pandemia, que foi o que a professora hum. Débora explicou, para manter esse vínculo né, da criança com a escola. O que não significa ignorar, né, ao mesmo uh, ignorar, Uh, que ao mesmo tempo ele não propicia de modo integral o, at o atingimento dos objetivos escolares. Então, é um tema, tendo em vista as especificidades do processo de alfabetização. Então, para aquelas crianças de grande vulnerabilidade que não tinham acesso à rede de computadores, que chegavam em casa e tinham que dividir o celular para vários irmãos, irmãos em diferentes graus de escolaridade, o pai também trabalhando de manhã, de tarde, a situação de, de, de vulnerabilidade não só cultural, mas também econômica... A pandemia foi muito desastrosa, uhum. foi muito violenta e significou um, uma, um abismo muito grande nesse processo de alfabetização para essas crianças. E Sim. que a gente está sentindo reflexo, e que vai sentir, né? no vai mínimo, é uns 10 anos. Sem dúvida, o frente. desafio foi enorme, né? não há dúvida nenhuma que toda a educação, mas de forma especial né, nesses anos iniciais na alfabetização, onde além dos, dos vínculos educacionais, os vínculos afetivos né, são muito importantes e, e vai ser muito difícil recuperar. Mas é importante salientar né, o que a professora Débora coloca, a manutenção do vínculo das crianças com a escola né, e da busca incessante né, dos das professoras, dos professores, por encontrar soluções. Né? Eu acompanhei meu filho na educação básica e a distribuição de materiais era frequente, quem não podia acessar pelos computadores ia na escola buscar material. Um esforço muito grande das professoras em professores em manter o vínculo para que não houvesse a evasão total. Esse grande projeto, né, envolvendo 28 universidades, 117 pesquisadores, com a participação dessa rede importante, que é a professora Elenise e a professora Débora participam, que é o Pacto da Alfabetização na Idade Certa, resultou num livro: né, Retratos da Alfabetização na Pandemia da Covid-19. Né, o capítulo 9 foi escrito por vocês vocês, acredito, já nos apresentaram alguns resultados. O que mais pode se dizer desse capítulo do livro? É, eu, eu só queria complementar ainda naquela primeira resposta que o desastre só não foi maior na educação pela pela garra e determinação desses professores de escolas públicas e privadas que se irmanaram numa... Numa força sobrenatural. E isso agora a gente vê no nosso capítulo, né? Que a professora Débora vai trazer um pouquinho dos nossos resultados. Na verdade, os professores não pararam de trabalhar nunca, uhum. né? Até o meu, teve um aumento de trabalho muito grande. Isso é visto Sida, no Brasil inteiro, uhum. nem, não só aqui, como, como depois a gente pode aprofundar mais essa questão, a questão do ado adoecimento dos nossos professores, né? Uhum. Em função dessa sobrecarga desses dois anos que foi totalmente desumana, né? Sim, o vamos dirigir nosso assunto seu... daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. <risos> nessa direção. É. Então, eu, o, o artigo que a gente compôs fo, fez parte do, do segundo movimento da pesquisa. É, no, a partir, então, desses dados do survey, é, cada universidade, cada grupo, é, re, re, realizou também um encontro que chamamos de grupo focal, com professoras alfabetizadoras. Ou seja, primeiro uma pesquisa macro com esses dados e essa realidade. Depois, uma pesquisa micro com as, as professoras alfabetizadoras. Então, como nós participamos, eu e a Lenise, somos de um grupo de pesquisa, né, que a Lenise lidera, eu sou vice-líder, que se, se, trabalha com histórias de vida e narrativas nós fizemos, então, um grupo focal para ouvir o que as professoras alfabetizadoras nos diriam sobre esses mesmos pontos aqui do, do questionário da, da, da, do grupo Alfabetização em, a, Alfabetização em Rede. Então, a partir dali, nós ouvimos quatro, cinco professoras e elas nos contaram o que é que tinham que teria acontecido, de fato, né, na, nas suas turmas e tudo mais, e como elas encaminharam é, o processo de alfabetização. Então, elas narram. Então, nós trabalhamos com narrativas. Por isso, o título Narrativas de Alfabetizadoras sobre um Tempo Desafiador. Políticas e Práticas de Ensino Remoto Durante a Pandemia no Rio Grande do Sul. Por que políticas e práticas? Porque também nos interessava é, ouvir das professoras quais foram os encaminhamentos políticos, que políticas e educacionais é, também fizeram parte desse processo, porque vínhamos também é, trabalhando com a implementação da BNCC em 2019, 2020. Depois tivemos a, a política nacional de alfabetização do governo Bolsonaro. E as professoras estavam, naquele momento, ainda recebendo a formação sobre essas políticas, que a gente chama de políticas curriculares. Elas são políticas direcionadas para mudanças nos currículos da educação básica. E a PNA, por exemplo. A PNA, que é a Política Nacional de Alfabetização, ela não foi construída com os professores. Ela foi construída por um grupo de especialistas chamados pelo governo federal para compor esta política. E ela, inclusive, ela tem bases, bases epistemológicas que divergem das bases da BNCC, e que divergem das bases que nós trabalhamos na formação inicial dos cursos de pedagogia. Nós, a, a, o ensino que a professora Helenise e as colegas trabalham do, de como alfabetizar é completamente diferente de como é a proposta. Então, nós queríamos ouvir. E as professoras nos contaram. Pro, professoras, nós não recebemos esta formação. Porque não era o foco naquele momento. O foco era nos ensinar como sermos professoras conectadas. Uhum. O foco era tecnologias educacionais. Então, durante a pandemia, quero deixar claro aqui, 2020 2021... As professoras não receberam formações específicas sobre alfabetização. O que elas trabalharam foi a partir da formação inicial continuada que tiveram nas universidades, especialmente aqui em Santa Maria, na nossa Universidade Pública. E nós trabalhamos, então, via grupo de pesquisa, com a formação continuada das professoras. Certo? Então, a partir daí, Uh, também ouvimos as professoras, né? elas narraram os desafios que elas enfrentaram, né, uhum. todas os, as, as reflexões, como elas buscaram, por exemplo, ficou muito evidente que o uso do WhatsApp, e depois elas aprenderam a utilizar o Google Meet, o Google Meet e foram buscando... Essas, esses, esses recursos tecnológicos, né? Prof. Débora, a conversa realmente está muito gostosa, mas nós vamos ter que chamar um intervalo, mas logo voltamos e vocês, ouvintes, não saiam daí que logo retornamos.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 Traremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Professora Débora, você nos falava sobre as narrativas das professoras acerca dos grandes desafios né? durante a pandemia, o ensino remoto e as políticas educacionais do governo federal. Nos fale mais um pouco sobre isso. As professoras narraram durante as entrevistas as estratégias que elas adotaram para dar conta daquele momento. Então, Primeiro elas pensaram que seriam 15, 20 dias que logo retornariam para as salas de aula. Depois elas então, entenderam que elas poderiam criar alguma coisa, alguma forma de comunicação. Então, elas utilizaram, por exemplo, um blog. Utilizaram também o Facebook para se comunicar com as famílias. E, e utilizaram também é, o celular. O celular virou uma ferramenta de infinitas possibilidades. Elas comunicavam com as famílias enviavam trabalhos para as crianças pelo celular, pelo WhatsApp. Porque a maioria tinha esse recurso, era o recurso que elas tinham. Elas não, As crianças ainda, as, as pequenas, menos ainda. Então, enviavam para os pais. Porém, o celular também virou um, uh, uma, uma atrapalhação, porque elas recebiam mensagens dia e noite. A professora, o professor não tinha mais vida. Era o dia inteiro, ela enviando mensagem, recebendo mensagem. Uhum. Era grupos de pais, grupos de famílias, grupos de professores, como nós temos também entre nós aqui. Então, os desafios para esses professores foram muito grandes durante esse tempo. E elas narram em todas as, as nossas... Nossos questionamentos aqui. né? Como é que elas fizeram para manter o vínculo? Como é que elas enviavam os trabalhos ó, pelos contatos? As orientações da SMED, eh, as, os, as lives. Eh, uhum. E elas relatam que eram formações incansáveis... Tinha lives o dia inteiro, todas as horas, uhum. sobre variados assuntos. Chegou um esgotamento de live. Uhum. Vocês também Não, Eu acho que todo mundo passou por isso. né? Todos nos esgotamos de produzir lives e de assistir lives. Uhum. Até os artistas cansaram, né? eles mesmos. Né? Todos, até os que faziam as lives acabaram se esgotando com as lives. Mas com as professoras da rede pública também não foi diferente. Elas recebiam muita formação uhum. via lives. Né? Eu li as narrativas e eu estava, em 2020, 2021, eu estava na educação básica. Eu me enxerguei em vários relatos. Muito interessante realmente esse capítulo. Com a pandemia... Né, todos esses desafios há né, é uma estimativa de que cresceu é, 65% né, a taxa de crianças não alfabetizadas de 2019 a 2021 né? a própria pesquisa nacional por amostra de domicílios do IBGE né, aponta que 40,8% das crianças entre 6 e 7 anos não sabiam ler e escrever em 2021. Como que, como educadores educadoras, vai ser possível reverter essa situação? Uh, eu penso, Clayton, que é fundamental o investimento de políticas públicas na formação inicial e continuada de professores. Por isso que, no momento pós-pandêmico, a gente não consegue imaginar esse contingenciamento, e eu volto novamente a falar dos recursos públicos nas universidades, a falta de, de investimento na pesquisa básica, na ciência básica, para que a gente possa enfrentar os desafios significativos no campo da alfabetização. E, e aí eu, eu fico pensando assim, ó. Uh, imaginem, uh, são crianças que estavam no terceiro ano. E, ó, crianças que estavam no primeiro e no segundo ano, que não conseguiram se alfabetizar, são crianças que vão ficar agora, no terceiro e quarto ano, sem saber ler e escrever. E podem chegar até o nono ano, ou até o ensino médio, com essa lacuna. Uhum. E aí eu fico pensando, é, é a hora da criação de programas estratégicos para formação continuada de professores, no que se refere a a, a gente criar esses instrumentos necessários para o enfrentamento desse problema, que a pergunta é essa e que foi o que os dados de pesquisa mostraram. Houve alguns algumas secretarias municipais investiram na formação do ponto de vista do acesso a essas tecnologias digitais, mas a a, o fazer da alfabetização, isso criou-se criou um, um vazio muito grande. Então, agora nós precisamos recompor esse trabalho. E essas redes que nós construímos ao longo da implantação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, ela, ela precisa ser, ela precisa ser é, alimentada, ela precisa ter força, ela precisa ter investimento de editais públicos para que a gente possa buscar e que a gente possa auxiliar os professores a sanar. A Iniciativas das universidades têm sido feitas, né? Várias universidades têm feito esse trabalho, nosso grupo também tem atendido vários municípios que têm pedido, né? Assessoria, acompanhamento, a gente tem ido, né, tem trabalhado nesse sentido, mas a gente sabe que precisa de um, de um trabalho muito articulado, porque é inadmissível, né, negar à criança o direito de aprender, a ler é, e é. a escrever. E isso se remonta não só nas redes públicas, mas nas privadas também, nas redes privadas. Mas o que a gente não consegue, o que a gente não consegue entender é porque nesse momento que a gente precisa de tanto investimento em função do teto de gastos, esses recursos não têm chegado aonde precisa estar, que é dentro das universidades públicas para nós poder concorrer a esses editais e poder implementar um programa nacional de formação continuada de professores para a gente poder dar esse subsídio a esses professores para eles poderem enfrentar essas essas, essas mazelas, né essas sequelas, essas, esse abismo no processo de leitura e escrita, isso, isso, isso que o Clayton coloca seria a alfabetização propriamente dita, mas se a gente quiser falar um pouquinho mais do conceito do, do letramento, aí nós vamos muito mais fundo nessa questão, nesse abismo, que é essa capacidade da pessoa poder né, se situar criticamente, uhum. pensar, expressar, ter uma posição frente às coisas que acontecem no cotidiano, né? Uhum. Mas uh, eu acompanhei, né? Eu acompanhei por esses dois anos turmas de alfabetização na pandemia, vi os, os esforços dos meus colegas alfabetizadores, a adequação... Uh, que eles faziam nos seus próprios lares, né? Hum. Para poder atender essas crianças manhã, tarde e noite. Presenciei uh, depoimentos assim, ó, de professoras que realmente assim ó, uh, criaram todas as estratégias possíveis, mas, mas por ter algumas por ter tido esse vínculo no primeiro ano com essas crianças, o resultado foi muito bom. Agora, aquelas que não tiveram esse vínculo, não tiveram esse contato com as crianças, né? Agora Agora vamos parar um pouquinho e vamos pensar, né? O que é alfabetizar uma criança no Amazonas, naquela Ai, região mãe. ribeirinha, onde o único ponto de encontro era a escola multiada. Uhum. Então aí a gente via, tem ao longo dessa publicação, relatos onde os professores colocavam os materiais em varais. Porque, como não tinha que ter contato entre a professora alfabetizadora e as famílias, todo o trabalho era colocado ao longo daquela escola naquele lá, lá no norte do país, onde, onde, onde, as, onde, onde as famílias chegavam uh, uh, com barco para poder pegar aqueles, aquelas, aquelas folhas que deveriam ser trabalhadas para poder dar acesso ao processo hum. de leitura e escrita. E aqui no Rio Grande do Sul? Essas escolas multisseriadas espalhadas nesses rincões, onde, hum. onde muitos pais chegavam a cavalo e um lá pegavam, né? Hum. Ou, ou, ou, charre, ou, ou charrete, ou alguma estratégia assim, e um lá pegava aquele material, levava para os filhos, para que eles pudessem ter acesso à leitura e escrita. Os grandes heróis dessa pandemia foram essas crianças que ainda resistiram com vínculo na escola e esses professores uhum. alfabetizadores e demais professores que não desistiram dessa de, de grande paixão, dessa coisa que, que movimenta todos eles, que é a paixão de ser professor, uhum. que é a paixão, porque não é o salário, não foi... Não foi o decreto de nenhum, de nenhum órgão público ou de ministro que fez com que eles honrassem uhum. o, a cátedra, que eles honrassem esse desejo de aprender. Se virasse que, na sim. Foi, foi a garra, a determinação que todos nós, que quando nos decidimos ser professores... Uh, está dentro da gente, né? Hum. Raros foram aqueles que desertaram da função de professor. Todos eles se agigantaram. Então, se deveríamos fazer uma homenagem hoje, seriam esses professores. Com certeza. Eu vou ter que voltar lá na, na, na temática da questão do adoecimento, porque isso é um tema que realmente me causa preocupação e me instiga para a pesquisa. Uh, tem algum, nessa pesquisa que vocês fizeram, tem algum levantamento que com essa sobrecarga que a pandemia ocasionou, aumentou os níveis de, de adoecimento laboral? Uh, alguns artigos mencionam também esse, esse sentido dos professores, né? como eles também se sentiram porque todos nós, de alguma forma, sentimos o impacto de tudo isso. É, algumas mencionam, né, alguns artigos trazem, mas não, como não era o foco da pesquisa em si, ele, ele passa como um elemento que também é, contribuiu, às vezes, para a professora buscar alternativas ou também buscar recursos para manter a saúde para poder trabalhar com as crianças. Uhum. Entende? Porque é, é, o adoecimento veio por várias situações, por questões de, de, dessa relação com a possibilidade da morte. Nós tivemos muitos, muito próximo... Né, de uma situação de morte. Perdemos muitas pessoas, muitos perderam familiares. Uhum. E, mas para lidar com crianças, né, Cida Clayton, para lidar com crianças, principalmente, os professores têm que estar bem. Com certeza. A, para lidar com alunos, a gente precisa estar bem. Uhum. Mas crianças exigem uma energia, um, uma alegria, um, um bem-estar. Né? Então, os professores buscaram isso também. Aparece em alguns artigos essa, essa busca por, por uma saúde mental, hum. por um, uma, uma, uma, uma alegria de viver, que naquele momento tava, estávamos todos também muito hum. fragilizados. É como diz o Paulo Freire, né A gente não pode esquecer que somos gente trabalhando com como gente. gente. Eu, é, uma, das, uma das causas também do adoecimento dos nossos docentes nesse período é, foi, que, é, foi a, o sentimento de, de não atender todas as crianças. Porque eles sabiam da realidade de vulnerabilidade desses lares espalhados no Brasil inteiro. Então, eles sabiam que aquelas crianças que tinham condições financeiras um pouquinho melhor estavam tendo esse acesso, mas uma grande maioria não conseguia até a gente coloca assim ó uh, que, que, que que eles colocam uma, uma questão assim muito, muito uh, que assim muitos muitos usavam 57% da nossa amostra o livro didático como a principal fonte 57% seguido uh, seguido das atividades pesquisadas na internet 43 combinada com esses materiais construídos pelas redes, só que, como muitos não tinham acesso a, essa, a esse, esse ensino remoto, porque eles não tinham computador, eles não tinham internet, era um cel celular partilhado em toda a família, isso também causou o adoecimento do professor, porque ele sabia que ele tinha deixado crianças para trás. Uhum. Então, eu não, eu não estava com. Eu não tinha. E isso é um senti a, a sua Esse sentimento de. De, de impotência. De impotência muito grande. Outra, a, a, a própria fragilidade dele como professor de ter que aprender tudo muito rápido, em pouco tempo, para dar conta de exercer a profissão de alfabetizador numa situação de, de, de muita urgência. Eram professores acostumados com quadros, giz, não tinham esse domínio tecnológico e eles tiveram que aprender muito rápido para dar conta disso. E eles aprenderam muitas vezes com, com até o aprendizado em algumas regiões do país com seus próprios alunos. É era os, era os seus alunos que estudavam, que ajudavam eles a, pro, a poder entender esse mundo, porque muitos não, não tinham noção desse, desse mundo tecnológico que estava sendo posto para eles, né? Outra questão foi o isolamento desses professores, né? que foi uma outra questão que o livro também aponta, porque eles ficavam, ficavam muito tempo de, dentro de casa, de 12 a 13, a 14 horas por dia dentro da sua casa, onde essas professoras, maioria, mulheres, tinham que dividir os seus espaços enquanto mulheres, mães, professoras. Então, uhum. essa sobrecarga de papéis, essa desorganização do mundo privado e do mundo público, do exercício da profissão, causou muito danos para todos os professores, em todos os uhum. níveis. Né? Só não foi maior porque uh, durou esses dois anos, esse isolamento, mas eu não sei se nós teríamos... Esse, esse, esse, os resultados não seriam ainda mais desastrosos uhum. se, se perdurasse esse isolamento no nosso país. Sem dúvida, perdemos o, o espaço de trabalho que se misturou com o espaço doméstico, hum. né? perdemos o tempo de trabalho, porque ele ocupou todo o nosso tempo de vida, porque estamos disponíveis o tempo inteiro nas redes sociais, e na educação básica, esse vínculo afetivo poderoso né, que existe com as crianças que acaba, sem dúvida alguma, afetando de forma direta né, os educadores e educadoras. Estamos nos encaminhando para o final do programa. A, a conversa está maravilhosa. Teríamos outros pontos para tocar, para discutir. Poderíamos ter mais uma hora de programa, com certeza. Com certeza. Mas temos um tempinho para que vocês deixem uma mensagem final. Né? É, é, com relação à educação. Né? Vamos dar uma esperança para todos e todas. né? Por favor. É, a minha mensagem final é, vai na direção de uma valorização da educação pública. Porque tudo isso ainda foi possível. Esse, esse resultado todo de que a, apesar de todas essas situações de falta de condições que os professores em, em, em geral vivenciaram, né, ainda assim a gente conseguiu muitos avanços. Então, às vezes, as pessoas falam muito mal do trabalho dos professores uhum. e não reconhecem o potencial dos professores, porque não há um interesse. E nós queremos justamente mostrar com essa pesquisa e mostrar com o nosso trabalho como é importante esse trabalho. Porque muitos adultos hoje letrados, políticos, vereadores... Médicos, engenheiros, todos também foram ensinados por alfabetizadoras e alfabetizadoras. Não é, professora uhum. Cida? Então, estão aí na universidade. Uhum. Pessoas que, por tu, sua condição também, muitas vezes de, de, de, diferentes, de sujeitos diferentes, também estão numa universidade. Então, nosso, a nossa mensagem é valorizar a, a, o ensino público, que ele é do povo e é para o povo também. Eu sou a Elinize. Esperança. E, eu, eu penso que não esperança da forma estática, mas esperança no sentido de movimento, esperançar, não de se acomodar, achar que as coisas estão sendo dadas. E, e, e é isso, né? foi essa inquietação por parte dos nossos professores da escola pública que mostraram, né? e, e da privada também, mostraram que é possível, né? uma é possível pensar uma escola de acolhimento. E, e num momento muito, muito difícil que a população mundial atravessou. E eu penso assim: foi difícil a pandemia? Foi, mas ela poderia ser desastrosa se nós não tivéssemos o professor. A professora dentro da escola criando estratégia, seja os varais pelos ribeirinhos, seja o WhatsApp, seja as plataformas digitais, seja o uso do smartphone, seja o uso de todas essas tecnologias ou, ou outras estratégias que eles criaram, até mesmo assim, né? Indo. Nas casas e deixando na caixinha do correio o material para que aquela criança pudesse ter acesso e não evadisse da escola. Uh, sem essa esperança, sem essa crença de acreditar que o outro pode aprender, não é possível construir nenhum planeta hum. possível, nenhum mundo possível, nenhuma família possível, nenhuma relação é possível se dar se tu não acreditar que o outro é capaz de aprender. E é isso que eu gostaria de passar nessa noite. A, é, acreditem. Acreditem na universidade pública, acreditem na escola pública, acreditem no professor. Apostem nele, nessa capacidade de criar, de imaginar, de inventar e de transformar hum, desejos em realidade. Sonhos em possibilidades. Não perco a esperança, porque o futuro nós, consegui nós conseguimos nós conseguimos construir hoje, não é para amanhã, é no dia a dia, é no abraço dentro da família, é no acolhimento dos colegas, é, é na, nas estratégias que a gente cria, é no olhar mais humano, mais sensível, é acreditar que é possível a gente ter um mundo melhor do ponto de vista do, do hoje, não da projeção. Não gosto de projetar o futuro. Eu acho que nós temos que viver bem hoje Presente. e agradecer. E é nesse sentido que eu encerro, agradecendo muito aos colegas que se fazem aqui presentes né, e que e tornaram possível essa noite tão especial na nossa história de vida. Muito obrigada. Nós que agradecemos muito a participação das professoras Helenise Sangóia Antunes e Débora Ortiz de Leão. O TeMove vai ficando por aqui. Eu sou o professor Clayton Hillig e apresentei o programa de hoje junto com a pedagoga do, da Coordenadoria de Tecnologias Educacionais, Maria Aparecida Azolin. Quero agradecer assim, imensamente a professora Helenise e a professora Débora por nos trazer assim, essa tão linda mensagem. Esse programa ele é divulgado nas 229 instituições parceiras dos temas emergentes. E poder levar essa mensagem de carinho, de valorização aos professores da educação básica, realmente é muito importante. Estou realmente me sentindo honrada de participar com vocês desse programa. Esse programa ele tem a produção